Será que ele permite que o jovem faça parte integralmente dos trabalhos de uma casa espírita onde ele no futuro vai ser o continuador desses trabalhos, dessas atividades? E aí galera, tudo bem com vocês? Hello, hello, meninos e meninas espectadoras do IE, yeah. hello, hello é olá, olá inglês. E hoje nós temos um programa muito especial. Claro Thiago, todos os programas são especiais, a gente sabe. Mas hoje, é um pouquinho a mais, por que Natália? Porque a gente tem uma pessoa mega especial aqui no canal. E quem é essa pessoa? Se preparem vocês para receber aqui, em mais um vídeo do IE, yeah, a pessoa que deu origem a tudo isso, o criador. Deus criador não, você errou se você achou que era Deus Mas você acertou também porque ele está em todos os lugares Mas não é Deus, é a pessoa que deu origem ao nosso nome A pessoa que nos dá a oportunidade de trabalho, que é o nosso chefe Recebam com aplausos, com muitos aplausos Edmar, Reis, Tiena e é Mazinho yeah, Mazinho, bem-vindo ao nosso e Olha! aqui um pouco né, no espaço da câmera. É a primeira né? vez que eu venho aqui. Isso. É a primeira, né? Mas é, tô nervoso. É, mas pode ficar relaxado aqui, pode tudo. É, não é a primeira vez que a gente fala de você, não. Não? <risos> Falamos bem, eu acho, não é? Olha só, então, o Mazinha está aqui, e eu e a Natália roubamos o cenário da Gabriela, do Drops. Será mesmo? Porque hoje é um dia peculiar é um dia especial onde nós temos um tema diferente, um tema especial e um tema que engloba não só os jovens que nos assistem, mas também todas aquelas pessoas que trabalham com os jovens, ou que não trabalham com os jovens, ou que trabalham com o Espiritismo independente da região, independente do local, independente da idade. Mazinho, se apresenta pra gente. Então, é, eu trabalho aqui no Espírito Santo, no Departamento de Infância e Juventude da Federativa desse Estado. É, e aqui, claro, a gente conta com a participação de diversos jovens é, junto a nós, para poder fazer esse movimento acontecer de fato. Se não tivéssemos a participação dos jovens no movimento nosso aqui do Estado, acho que seria muito difícil. Muito difícil levar adiante todos os projetos que a gente tem, todos os projetos que estão em andamento. Aí a gente chamou o Mazinho para estar aqui com a gente, para ajudar a falar de, de, de um documento muito importante, que é ele... Não entrega. O, será que o tema de hoje, eu pergunto para você, tem a ver com as credenciais que o Mazinho apresentou? Eu te pergunto, não sei. Talvez sim, talvez não. Talvez sim, talvez não. Nós hoje vamos falar de um documento, como a Natália falou, que é um documento que veio lá da FEB, lá do centro do Brasil, é, que se chama... Diretrizes da Juventude. <risos> diretrizes. Eu sei eu, diretrizes eu sei, eu sei, eu é decorei. Assim? É. Diretrizes para ações da Juventude Espírita no Brasil. Isso. Então diretrizes para a ação da Juventude Espírita no Brasil. É interessante isso. Significa que vem aí uma possibilidade de se trabalhar com jovem nas diversas regiões do país, nas casas espíritas, como é que é essa história? Se é um documento, e se chegou até minhas mãos, provavelmente esse documento não era pra mim especificamente, nem pra você, nem pro Mazinho, nem só pra gente aqui do Espírito Santo. É um documento que é aberto a várias pessoas, então se a gente for pensar nesse sentido, pra quem serve esse documento? Bom, se ele tá aqui sendo apresentado no IE, talvez ele sirva para os jovens, é isso? Para os jovens também, né Mazinho? Exatamente, para o jovem também importante o jovem tomar conhecimento desse documento, para que ele possa, a partir de então, buscar a casa espírita e verificar junto a essa instituição todas as possibilidades que ele tem dentro dessa instituição. Mas esse documento também chega para as instituições, para os presidentes para os dirigentes de departamento de infância e juventude, para os coordenadores de juventude, ou seja, para todo esse grupo que trabalha direta ou indiretamente com o jovem. E para que esse documento? Então, na verdade, a gente busca, neste momento, é, incentivar o jovem a participar mais efetivamente do movimento espírita nacional. Por quê? Quer dizer assim... Você está me dizendo, então, que o jovem ele tem essa possibilidade, aí talvez, de trabalhar no movimento espírita? Sim, com certeza. Ele não só tem, mas ele deve trabalhar no movimento. Um, o fato dele ser jovem não impede em absolutamente a ação dele no movimento espírita. Pelo não, contrário. Mas o jovem não é o futuro, Marzinho? Dizem... Que é o futuro, mas na verdade não, o jovem é o presente, ele faz esse momento. Olha ele nós! Faz o agora. Olha nós aqui, né? nós três jovens, maravilhosos aqui. Se a gente ficar nessa, né, né, né, nessa ideia de que jovem é futuro, nós nunca vamos ver de fato o jovem trabalhando. O jovem, ele é o presente, ele é o agora. O jovem faz acontecer nesse momento. Então, galera, esse documento mostra, tanto para você que é jovem, quanto para você que também é jovem, que você, como jovem, falei jovem três vezes na mesma frase, jovem, não ter de outro você pode atuar, você pode participar, você tem espaço para você atuar dentro de vários âmbitos do movimento espírita do seu estado, não necessariamente só casa espírita, mas também ações federativas, como o Mazinho falou no começo, e você como coordenador, como líder, como presidente, estou aqui só fazendo um resumão para você que se perdeu e chegou nessa parte do vídeo, é você também está consciente dessa força que o jovem tem de como ele pode auxiliar no processo de produção, no processo de trabalho, no processo de criação, de trabalhos espíritas. O jovem, ele dá uma dinâmica especial ao movimento. Ele transforma esse movimento. Trabalhar com o jovem é algo especial, se nós conseguirmos. Aliar essas duas coisas, a experiência do mais velho, a dinâmica dos mais jovens, o movimento só tem a ganhar com isso. Muito bem. Agora, há que se lembrar de um detalhe importante. Nós estamos falando aqui de trabalhar com. Trabalhar com, trabalhar junto, sem projetos para serem desenvolvidos em conjunto. Não é dizer para o jovem, faça isso ou faça aquilo. É chamar o jovem para trabalhar junto. Da mesma forma, o jovem buscar essas possibilidades que o movimento espírita oferece para ele. Quando ele está falando de movimento espírita, é porque nós estamos falando daquilo que você já chamou atenção lá no início: é casa espírita, é o um movimento regional, é o um movimento estadual é um movimento nacional, estamos falando de uma dinâmica muito maior do que um movimento ou uma atividade específica. É um conjunto de possibilidades que existe e que o jovem pode atuar sem nenhum problema. Natália, Thiago, conta para mim. Uhum. Nós estamos onde agora? Na opinião de vocês, como que o jovem pode atuar no movimento? Natália responde primeiro. Então, gente, o jovem pode ser recente na casa espírita, pode ter acabado de entrar, ele pode ter muito tempo. Independente disso, ele pode estar trabalhando dentro da casa espírita. Na minha opinião, o jovem, ele tá ligado nas coisas, na tecnologia e tudo, que às vezes, as pessoas que são jovens há mais tempo, não estão tão ligadas assim. Então, o que eles podem fazer, já que a gente tá no mundo da tecnologia e da internet? Fazer fanpage no Facebook, jogar alguma coisa sobre a casa no Instagram. Fazer canal no YouTube. Fazer canal no YouTube. Entendeu? Os jovens fazem isso. Yeah! Yeah! Yeah! yeah. <risos> Além de outras coisas e outras atividades que o jovem também pode ajudar. Então acho que o jovem ele pode se integrar com a Casa Espírita, ver como funcionam os departamentos, ver como funcionam os departamentos, e aí não somente da Casa Espírita, mas também, como o Mazinho falou, do setor federativo estadual, do setor federativo regional, do setor federativo nacional, que seja. Então ele tem essa possibilidade, ele tem essa força, então agrega, meu filho. Vem. Até porque, como a gente sabe, os jovens, quando encarnado, a gente tem a idade hoje. Eu tenho 20 anos, o Thiago tem 21. 20... Um. 21? 24. Mas, sendo de espírito... De espírito a gente tem mais tempo, não é porque uma pessoa é mais velha que ela pode ter mais ou menos conhecimento do que o jovem. Então o jovem pode estar trabalhando em reunião mediúnica também, pode estar trabalhando num um pode estar trabalhando em todas as áreas da casa. Basta ele demonstrar a vontade e conhecimento do que ele está falando, né? Mais alguma tá sugestão, chefe? É, a ideia é exatamente essa. É, ao mesmo tempo que é uma demanda dos dirigentes uh, pelo trabalho desse grupo, também há uma demanda do jovem pelo trabalho que existe. É nesse sentido que eu acredito que o documento caminha. Ele, à medida que vocês lerem, que vocês estudarem, que vocês discutirem nas casas espíritas esse documento, vai perceber que isso é um convite. É um convite à ação, é um convite ao movimento. Mas por que não um convite também à inovação, já que o jovem tem todo esse potencial e todo esse conhecimento, muitas vezes, que uma pessoa mais velha não tem, seja em redes sociais, seja em música, seja em dança, seja em teatro. Então, você pode atuar em várias frentes, menino ou menina. Para onde você vai? E nesse documento, a gente também tem algumas diretrizes que a gente vai deixar na curiosidade de vocês, para que vocês possam pegar o documento para poder estar tá lendo e aprendendo. Exatamente. Tudo que nós falamos aqui é só metade do documento. A outra metade é composta de diretrizes, sugestões que a FEB dá, a FEB te entrega, ela fala assim, ok meu filho, isso aqui 10 páginas para você, para você escolher alguma coisa aqui que cabe na sua realidade e você apresentar e você fazer, você estudar. Detalhe importante, detalhe importante, é importante. É importante, o que, que você falou aqui? Que a FEB disponibilizou para você, escreveu para você, na verdade o que, que é a FEB? É o um conjunto, é um conjunto de pessoas que fazem com que essa organização chamada Federação Espírita Brasileira, e nesse caso é um conjunto de pessoas que trabalham junto ao movimento de juventudes do nosso país, né? é, idealizou. Esse documento é idealizado por um conjunto de pessoas. Então, vem ideias das diversas regiões do nosso país. E esse documento foi formatado a partir disso. Olha que coisa interessante! Não veio de lá, não veio de cá, não veio... veio de todos os lugares e aí reuniu-se num documento, disponibilizou-se para o Brasil. Olha que coisa interessante! Nesse sentido, então, é uma compilação das ideias de ações para serem realizadas. Das principais um... ideias que vêm surgindo do Brasil afora. Ideias essas que podem ser complementadas com a sua ideia, com a sua ideia, com a sua ideia. E que você pode mandar de sugestões nos nossos comentários, ou para a FEB, ou para quem você quiser na sua casa espírita, para as pessoas que orientam, e coordenam e dirigem o trabalho lá. Natália, Thiago, eu tenho uma curiosidade. Uhum. Nesse trabalho que a gente realiza com o jovem, às vezes o jovem nos procura para dizer daquilo que incomoda ou que não o agrada diretamente na casa espírita ou nos espaços que o jovem tem dentro da casa espírita. Para vocês, o que, que incomoda quando você chega numa casa espírita? Pessoalmente, tem algumas coisas que me incomodam e que bom que você perguntou, que agora é a hora de jogar no ventilador. É, então, vamos lá. É... Alguns comportamentos de alguns companheiros, principalmente que estão ligados à coordenação e orientação e tudo isso, algumas pessoas são muito inflexíveis e isso é uma coisa que me deixa extremamente pensativo sobre o papel deles ali, não é o papel de promover oportunidades e de debate, o que está acontecendo? É uma coisa que eu questiono muito. Você, Natália, alguma coisa que incomoda? Eu tenho mais coisas, mas deixar a Natália falar também. Vocês acreditam que tem Casa Espírito que não deixa nem contar? as músicas espíritas dentro da casa, não pode bater palma, eles exigem do jovem que ele tenha uma postura adulta, sendo que ele ainda é um jovem, que ele quer cantar, ele quer extravasar a energia, e essa energia é muito importante para dentro dos trabalhos da casa, em questão de, de tudo, assim. Mas tem mais coisa, tá? Eu não falei tudo, eu vou falar agora, joga na tela. Deixa eu ver na tela. Eu também não gosto muito quando tem aquele estudo muito engessado, aquela coisa que parou 20 anos atrás. Poxa, pode ser que tenha gente que, que, gosta. que goste de tudo isso, mas a gente sabe que a grande maioria dos jovens não conseguem ficar horas sentados ouvindo alguém falar sobre um tema sempre, sem que tenha uma discussão, sem que tenha um debate sobre o tema. Deixando claro também que tem N pontos positivos dentro da Casa Espírita, que o jovem adora também. né A gente está aqui para poder ressaltar alguns que nós consideramos negativos, porque é o direcionamento que o documento quer, quer mostrar. O documento ele propõe exatamente esse debate lá na Casa Espírita, de conversar sobre tudo isso, sobre todas essas possibilidades, para que, de fato, a gente possa perceber que espaço, que lugar, que possibilidades são essas de trabalho com o jovem, fazendo com que ele possa de fato ser atuante nesse processo e não alguém que está à margem do trabalho, que está à margem da, do movimento ou algo parecido? Que é somente o alvo do produto final. É, então a, a, a dinâmica, né, a proposta do movimento é que se abra o debate nas casas. Então, é convite para você pegar o documento, levar para a casa espírita, discutir esse documento e ver o que, é que nós podemos fazer na instituição, no sentido de reorganizar essa estrutura e possibilitar um jovem é, participante um jovem atuante, e que dê uma dinâmica diferenciada ao movimento dessa instituição. Marzinho, já que você fez uma pergunta para a gente, agora eu vou fazer uma pergunta para você. Qual a importância da, do jovem da, da mocidade da evangelização? Então, se nós pensamos no futuro do movimento espírita, nós temos que pensar... No presente também. O futuro vai ser é, um futuro bastante interessante se nós investirmos agora nesse grupo que está aí na Casa Espírita, que nas crianças, nos jovens, porque eles futuramente assumirão a direção dessa casa. Uma casa que não investe nessa base, nesse trabalho com criança e com jovem, provavelmente terá dificuldades no futuro, porque quem vai continuar? quem são os chamados naturais continuadores da tarefa espírita naquela instituição. Então é um trabalho de grande importância, é, estamos falando de dinamizar o movimento espírita brasileiro, trazer o um jovem para atuar diretamente nesse movimento. Às vezes a gente ouve a casa espírita, o dirigente né, da casa espírita, a gente ouve os líderes falando assim: olha, o jovem sumiu, o jovem não está não tá disposto ao trabalho. Será que assim, se aconteceu isso mesmo? Não somos nós que estamos afastando esse grupo da casa, do trabalho? O jovem continua por aí dizendo que é espírita, inclusive se assumindo como espírita, mas às vezes não se assume como trabalhador espírita porque não tem espaço para tal. Então, o documento ele vai é, possibilitar esse debate e vai caminhar nesta direção. A gente não quis trazer, nesse vídeo, uma leitura extensa do documento, a gente iria sentar e rever ponto por ponto, porque a gente acha que esse estudo deve ser feito aí na sua casa espírita, aí com o seu grupo, aí com as pessoas que realmente fazem parte do trabalho que lida com juventude, com evangelização, que é um trabalho tão importante. Então, a gente veio trazer para vocês um gostinho do que é esse documento, para vocês realmente irem lá, pegarem ele, tá disponível gratuitamente, e sentar e estudar, ver o que que... Ah, onde que a gente pode achar ele, Tiago? site da Federação de Física Brasileira? site da Federação de Física Brasileira. O site da Federação de Física Brasileira, com o link aqui na descrição do vídeo. Então, você jovem histórico, não se deixe enganar pela sua idade. Então, temos aqui três jovens que estão dizendo para vocês, jovens, não importa a sua idade, jovens, que vocês podem tomar parte sim nos trabalhos, podem tomar parte sim nas mudanças e nos acontecimentos. E você que é jovem, que tem mais acesso ao nosso ao nosso blog. Blog. Blog. Blog. E você que é jovem, que tem mais acesso ao nosso canal. Yeah. yeah. <risos> E você que é jovem, que tem mais acesso ao nosso canal, que tem mais acesso aos nossos vídeos, pegue esse vídeo, manda um link para o seu presidente de casa ou para o seu coordenador de mocidade, para que eles possam ter a oportunidade de estar tá vendo esse vídeo e ter conhecimento do documento, porque às vezes eles nem sabem que tem esse documento, né? Exatamente. E quem vai puxar o IE hoje é o nosso queridíssimo, mas antes... Curta, compartilha, comenta, mostra esse vídeo super legal que a gente está tentando fazer para vocês, para os seus presidentes, para os seus coordenadores. Não só o vídeo documento também. Vamos fazer acontecer. Yeah! yeah!